Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E a causa da condenação é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Olá a todos. Depois de escutarmos este Evangelho, pode parecer-nos que estamos diante de uma linguagem que não conseguimos compreender na plenitude. O Senhor diz-nos que tal como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levantado da terra, para que todo aquele que o olhar seja por ele salvo. Eu gostaria que olhássemos para a serpente no deserto e víssemos aí o desafio que era feito a todos aqueles que tinham sido por ela picados, a sentirem-se curados. Pois todos nós, picados pelo pecado e muitas vezes caídos pelo pecado, sim, porque eu e tu caímos quando pecamos, precisamos de olhar para Jesus que nos cura. E Jesus garante-nos esta salvação eterna que é a felicidade. Aliás, diz-nos mais, diz-nos que Deus nos amou tanto que quis enviá-lo a ele como filho unigênito, filho verdadeiro de Deus, para nos redimir a nós caídos nas nossas iniquidades, caídos muitas vezes nas nossas fragilidades. E esta é a razão de ser da nossa fé. Deus chama-nos a descobrir qual a sua vontade a partir do momento em que na nossa caminhada batismal o vamos reconhecendo como Pai e cada vez mais nos reconhecemos como filhos. E este reconhecimento que eu e tu podemos fazer da nossa filiação divina ajuda-nos a perceber e a experimentar que Deus só pode amar diante da nossa natureza que tantas vezes nos faz cair. Mas Jesus diz-nos mais, diz-nos que veio ao mundo para salvar aquilo que muitas vezes está perdido. Pois bem, Ele veio para nos salvar. E veio para nos salvar porque Ele é a luz que pode afastar a nossa vida da queda da noite, da queda das trevas. E refere que quem pratica o mal afasta-se da luz. Ora, a luz é a verdade. Eu e tu somos convidados a andar na verdade bem podemos perguntar-nos se estamos na verdade que nos liberta, na verdade que nos salva, ou nas trevas que teimam em fazer-nos cair. Em tempo de quaresma, e neste quarto domingo da quaresma, que a Igreja chama Domingo da Alegria, podemos perguntar ao nosso coração, e tu, e eu, vivo na verdade? Sou imagem da liberdade? Ou deixo-me viver nas trevas, esquecendo que, por amor, Deus enviou o seu filho ao mundo.